What's up, galera? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Ótimo, então. Melhor ainda. Tô aqui pra falar sobre um assunto determinado, que são as fandoms. Pra quem não sabe, então, as fandoms são as conhecidas bases de fãs. Onde, tipo, todos os fãs de uma determinada cantora, determinada série, determinada... ...coisa, vão lá e ficam dentro daquela fã base. Você já deve ter ouvido, visto algum site publicando alguma coisa, fazendo intriga entre fãs de certas divas. Exemplo: Lady Gaga e Katy Perry. Ai, doiu minhas mãos isso aqui. É a chamada treta. É a chamada treta. Tretas, tretas, o que, que são uma treta, Rodrigo? Uma treta é uma briga entre uma fanbase e entre a outra fanbase. O que, que causa essas tretas? Geralmente algum babaca posta lá, quem é melhor? Ou geralmente um site babaca, atrás de, audi de audiência e dinheiro, vai lá e posta também. Quem é melhor, Beyoncé ou Rihanna? Pode com tipo, todo mundo, né? Daí vira aquela coisa assim, que todo mundo querendo a terceira guerra mundial e, e... Todo mundo quer se matar, todo mundo quer comer o cu do outro e todo mundo quer, quer que pegue um que pegue AIDS, no caso. Eu gosto muito de uma, eu sou muito fã de uma cantora chamada Lady Gaga, que todo mundo conhece, óbvio, né? E essa fã base dos Little Monsters, que é o, o apelido dado carinhosamente pela Lady Gaga para os seus fãs, tem uma treta muito grande com os Kate Cats, que são os fãs da cantora Katy Perry. Eu tô cagando pra essa treta, porque tipo, eu gosto das duas, eu gosto mais da Lady Gaga, lógico, mas eu respeito muito os Kitty Cats, os Kate Cats eu quase eles de Kit Kat, né? Adoro Kitty Cat. Enfim, eu acho extremamente estúpida essa treta que foi criada, tipo, porque as duas começaram na mesma época E enfim, cara, eu não tenho absolutamente nada contra a Katy Perry Então me desincluam desse tipo de fãs que fica brigando na internet por causa de coisa estúpida Junta patética com ridícula via briga de fãs Aí os argumentos que essas pessoas usam são porque a Lady Gaga tem Grammys E são porque a Katy Perry não tem Grammys e os argumentos que os, que os Kate Cats, chamados os fãs da Katy Perry, usam são que a Katy Perry tem um Spotify, sei lá como é que se fala, você pronuncia esse negócio que só ela tem, e tem muitos Firsts que seriam vendas em primeiro lugar em vários países. E a Lady Gaga atualmente não tem. Ou seja. Esse é o grande motivo de tanta briga Foda-se, você gosta da Katy Perry Você ouve o Perry Você gosta do Lady Gaga, você ouve o Lady Gaga Você gosta das duas, você ouve as duas e foda-se Deu pra entender direito o que eu queria dizer? Deu, deu, deu, né? Diz que deu Eu não sou contra a Katy Perry nem nada Cara, eu adoro a Katy Perry eu Não tenho absolutamente nada contra os fãs dela Eu não sei porque dessa briga estúpida. Estúpida entre fãs, assim como entre outras fã, ba fã bases como a da Rihanna e da Beyoncé Cara, são grandes artistas, foda-se Elas têm o que elas têm hoje, porque elas são grandes artistas De alguma forma, cantando mal, não cantando mal Não, não interessa, cara O que interessa é que saem boas músicas do, do, do trabalho delas E todo mundo gosta, porque senão elas não, eram famosas, não seriam famosas do jeito que, que são hoje eu duvido que existe um ser na face dessa terra Que deixa de ouvir Dark Horse Porque não tem Grammy Tem um ser que deixa de ouvir Guy Nessa face dessa terra Simplesmente porque é uma música Que não tem muita visualização no Youtube O que você sente ouvindo uma música? Por exemplo Eu me sinto... Eu tenho músicas que eu uso pra me sentir alegre Tem músicas que eu uso pra me sentir... Dançante Dominique, <música> Pra fazer você. É pra fazer uma coisa boa, não pra fazer uma coisa ruim. Então. É por isso que eu não me importo se, tem, se a música que eu tô ouvindo ganhou um Grammy ou não. É por isso que eu não me importo se, se a música que eu tô ouvindo tem um bilhão de visualizações no YouTube. Eu tô mais a cagando. Se a música é boa, eu tô ouvindo. Eu tô gostando? O problema é meu. Eu vou deixar de briga, gente, porque todo mundo, todo mundo gosta das músicas aqui de perto. Todo mundo gosta das músicas do Lady Gaga. Todo mundo gosta, é só não ouvir, gente. Não precisa ficar brigando porque tem Grammy, porque não tem. Ponto. Então era isso que eu tinha pra dizer, e muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Vou pedir, fazer o um convite pra vocês se inscreverem aqui no meu canal, uh, pedir pra vocês dar um gostei nesse vídeo, e pedir pra vocês compartilharem esse vídeo nas fanbases, é claro, né? Porque o objetivo é esse. Beijo, Jonas! E até o próximo vídeo!